Estamos de volta para falar sobre esporte. A segunda Corrida do Trabalho, que acontece no dia 1º de maio, é idealizada pelo Tribunal Regional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E quem traz as informações para a gente é a Juíza do Trabalho, Eleonora Lacerda, que faz parte da comissão organizadora. Seja bem-vinda, doutora Eleonora. Obrigada. Por que é tão importante, doutora, os dois órgãos juntos promoverem um evento como este? Principalmente porque nos nossos eventos esportivos, principalmente por, essa, por conta dessa corrida, a gente tenta é, divulgar um tema que seja relacionado ao direito do trabalho. E neste ano, o nosso tema de interesse, que é a proteção à criança ou adolescente, ao diga não ao trabalho infantil, este é também um objetivo do Ministério Público do Trabalho, de prote proteger as crianças e os adolescentes em relação ao mercado de trabalho. Então essa parceria é muito importante neste ano e nos próximos, é, se, se, se for o caso de a gente repetir a corrida, para a gente reforçar essa, esse tema. E esse tema foi escolhido justamente aí porque há uma necessidade de enfatizar isso para a sociedade? É, na verdade é o contrário, a gente escolhe o tema, a corrida é o pretexto, é a forma que a gente tem para socializar isso, para levar para a comunidade de uma forma divertida, de uma forma bem acessível e para que atinja muita gente, para que atinja muitas pessoas, qual é o nosso lema. Mas doutora, não vai ser só uma corrida, né? vai ser um evento, todo mundo vai poder se divertir aí. O que, que vai acontecer no dia da prova? Olha, tem muitas surpresas, a gente está assim criando muita coisa legal algumas coisas que vão se repetir em relação à primeira corrida que assim foram muito elogiadas na primeira corrida a gente fez questão de colocar de novo agora como por exemplo a dupla é, Nico e Lau vai apresentar a corrida eles são o máximo né são super divertidos a corrida foi foi muito legal mesmo então a gente tem assim muita coisa para acontecer para para quem se inscrever realmente se divertir no dia da corrida. As inscrições estão abertas, né? E as vagas são limitadas. Quem é que pode participar? Quem se inscrever vai ter direito aqui? Bom, as, de fato, as inscrições já estão abertas, as inscrições estão a todo vapor. E para se inscrever precisa ter dois anos de idade. Esse é bacana. o único <risos> requisito. Então não tem idade máxima, tem corrida para criança, até os, dos dois aos 13 anos de idade. A partir dos 14 a gente já tem caminhada, tem corrida de 5 km, a partir de 18 tem corrida de 10 quilômetros. Então, assim, para quem tem deficiência física, portador de deficiência, vai ter também a categoria específica, inclusive com premiação para todas as categorias. Então, é uma corrida bastante, vamos dizer, democrática, basta ter dois anos de idade e vai poder se inscrever. E o nosso kit já é conhecido em Mato Grosso como um dos melhores kits de corridas aqui. Então, nosso kit tem uma camisa das melhores que tem de corrida, de fator de proteção solar 50. Tem uma bolsa de tecido onde, onde vão, vão dentro os itens do kit. Tem o kit energético que fez super sucesso na primeira corrida, que tem guaranazinho em pó, tem paçoquinha, tem umas coisas assim regionais. Em vez de a gente colocar jalzinho, barrinha, como outras corridas dão, não. O nosso kit energético é um kit regional e vai ter munhequeira, vai ter meia, quem se inscrever, claro, com, é, em completando a corrida, tem direito também à medalha. Agora, doutora, eu acho que a grande novidade desse ano também é a participação das escolas públicas, né? Eu fiquei sabendo que os estudantes estão a todo vapor treinando muito, hein? Pois é, a gente abriu 100, 100 vagas gratuitas para estudantes de escola pública. Já, já fizemos todas as 100 vagas, isso foi uma alegria, depois a gente acabou abrindo mais 100 agora para adolescentes de escolas públicas, a primeira, os primeiros 100 eram apenas para crianças mesmo, para a Corrida Kids, agora a gente abriu para adolescentes que quiserem participar da Corrida de 5 km também. E assim, como o nosso tema deste ano é o Diga Não ao Trabalho Infantil, a gente fez questão de priorizar as crianças e os adolescentes, porque esse é o nosso recado para eles. Nosso recado é, não é para ir trabalhar lugar de criança e de adolescente, ou é na escola ou é se divertindo. Lembrando que não são só é, corredores profissionais, né? Todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode participar, não precisa ser profissional. Quem não corre, que tem dor no joelho, dor no tornozelo, vem fazer a caminhada. Vai ser super gostoso, a gente vai sair daqui da lateral do tribunal e daí a gente vai dar uma volta aqui no Parque das Águas e voltar cantando e a gente vai se divertir muito, vai ser um passeio. É, doutora Eleonora, fala pra gente um pouco sobre as informações. Quem vai correr quer saber onde é que pode encontrar informações sobre a corrida? Olha, a Corrida do Trabalho está em todas as redes sociais. Procurar no Facebook, Instagram, vocês vão encontrar lá. A corrida do Trabalho já vai ser direcionado direto. Lá tem o trajeto, tem informações sobre o kit, sobre o valor das inscrições. Então, tem de todas as formas, e tem várias promoções, inclusive, correndo neste momento nas redes sociais, para ganhar inscrições. Então, vale a pena conferir, enquanto ainda há vagas disponíveis, as redes sociais, para, quem sabe, ganha a vaga, ganhar a inscrição. Tá certo, então, doutora Eleonora, muito obrigada pela sua presença aqui no Trabalho em Revista. Obrigada, eu que agradeço. E só lembrando que as inscrições estão abertas e se você ainda não fez a sua, vai lá no site oficial corridadotrabalho.com.br. E por hoje é só. Você pode rever esta e outras edições do Trabalho em Revista no nosso canal no YouTube. O endereço aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter e o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Até o próximo programa.